Então vamos lá, a gente vai pegar aqui agora um solinho da música Tua Graça Me Basta, é um solinho específico ali de um, mais ou menos 1,40 da música, ok? A gente já tem o um solo do meio aqui no canal, se você olhar no card, acho que é desse lado aqui, se você olhar no card você vai ver que já tem, ok? Esse aqui é mais simplesinho, então vou passar já agora, ok? Vou tocar aqui junto com a música e a gente já pega isso aí com tabulatura. <música> Bom, então a música está em Dó sustenido menor, ok? Só seguir a tablatura que vai estar tá bem simples de você pegar isso aí, ok? Então a gente vai começar aqui, ó, na casa 9, corda Si, ok? aqui a gente finaliza, beleza? É um solo bem simples, OK? Se te ajudou, deixa o like pra gente aí, compartilha com os amigos e ativa o sininho. Beleza? Se quiser aprender alguma música, comenta aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo, OK? Um grande abraço e tá? tal.